Neste episódio veremos uma lista de vídeos assustadores, mas antes já vai deixando o seu like. E se não for inscrito e curte assuntos do terror extremo, inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. de um supermercado norte-americano uma figura conhecida foi registrada entrando em um carro Michael Jackson I'm a Bancroft. It's 2022. figura esta que se assemelha muito ao rei do pop sim ele mesmo Michael Jackson não swear to God that's Michael Jackson That's fucking Michael Jackson. I'm a Bancroft. It's 2022. O suposto astro parece estar disfarçado com o um cabelo vermelho. O motorista do carro, logo ao lado, já havia suspeitado de que era ele dentro do mercado, mas o suspeito estava com uma grande máscara preta tapando a boca. Porém, próximo de um simples veículo, ele removeu o objeto e assim foi possível observar melhor sua fisionomia. Será que é ele? Será que Michael Jackson realmente ainda está vivo e vivendo a sua velhice longe dos holofotes? Michael Jackson, I'm a Bancroft. It's 2022. Aqui estamos nós diante de mais uma exploração em uma floresta assombrada na Indonésia. Mas dessa vez ocorreu um evento capaz de convencer até os mais céticos. <SILÊNCIO> Aquele fantasma, Mas Lá está ele novamente. Oh, oh! Eles não deveriam ter chegado tão perto. Parece que seu amigo desapareceu como se tivesse sido arrebatado. Estou. Estou. Finalmente ele foi encontrado, mas corre perigo. Bom, a entidade que o derrubou foi afastada a tempo. Um jovem estava retornando do trabalho por uma estrada escura de chão de terra e cercada por uma floresta obscura. É um atalho conhecido da região, no meio do caminho ele avistou uma luz misteriosa no final da estrada. O mais estranho é que quanto mais ele se aproximava, mais o objeto se distanciava. A esfera luminosa radia como uma estrela. Mais tarde, a luz se apagou e nunca mais foi vista. Na sua opinião, o que seria aquela luz misteriosa? é o seguinte relato e registro da enigmática e lendária conta bonita do YouTube, o usuário 666. Essa história começa em 2008, quando um dos moderadores decidiu suspender uma tal conta no YouTube. Fiquei bem curioso, pois naquela época suspender contas não era comum só se o motivo fosse muito grave, então perguntei a um dos moderadores sobre a tal conta suspendida, o sorriso em seu olhar sumiu na hora, então ele entrou por uns dois minutos e quando voltou me deu um papel junto com uma frase, nunca mais pergunte sobre isso, em seguida abri o papel e lá estava escrito youtube.com barra Me perguntei se aquilo existia mas deixei para lá, quando cheguei em casa corri para o computador para ver se aquela conta realmente existia, pesquisei e apareceu, esta conta foi suspensa porque violou as diretrizes do youtube, fiquei com raiva de mim mesmo mas por algum motivo, decidi atualizar a página várias vezes e aos poucos coisas estranhas se sucederam. Thank you.